Hey guys, what's up? Aqui é o do Marcelo da English Experience com mais uma das nossas aulas de inglês essencial. Essa sequência de aulas aí que vai do 1 até a aula 60, se não me engano a gente tá na aula 46, gente. É uma jornada, né? Quase uma vida aqui gravando aulas pra vocês, tudo sequenciado, tudo Eu fico tão orgulhoso, assim, porque você vê tudo organizadinho, assim, do basicão lá desde o verbo to be, nossa primeira aula. E agora a gente tá chegando aí no past tense, que a gente vai fazer um resumão aí dos tempos verbais no passado. Gente, então assim, é uma sequência muito grande de aula e a gente tem mais aulas para poder gravar, tem mais conteúdo para poder trazer para vocês, mas só se você se lembrar, não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu joinha aqui e também ativar o sininho, né, gente? Porque assim você garante que você não vai perder nenhuma aula quando eu lançar. Você não quer perder, né? Até porque a gente não tem só essas aulas de gramática essencial, a gente tem aula de inglês com filme, inglês com texto, vou começar a trazer inglês com música, enfim, tem série de conteúdos super bacana e você não pode ficar de fora de nenhum desses vídeos, desses conteúdos. Né? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada disso. E como eu falei anteriormente, né? A gente está chegando na nossa aula 46 e agora essa aula é sobre past tense. O que, que é isso? Past directive tense, na verdade. Uh, aqui eu vou fazer um resumão para você basicamente dos tempos verbais do passado, os mais importantes, né, o passado progressivo, passado simples e o past perfect, porque na verdade esses três estão associados, meio que associados, principalmente o passado simples com o, o passado perfeito. Então, é, essa aula é para poder a gente deixar isso mais claro, fazer mais sentido e também completar essa sequência de aulas sobre Passado perfeito, né? Essa é a nossa terceira aula. Eu prometi que seriam três aulas, então, essa é a terceira aula para a gente poder fechar com chave de ouro e você entender, assim, de uma vez por todas os tempos verbais no passado. Lembrando que isso daqui, na verdade, é uma aula, não é para eu explicar cada um desses tempos verbais, porque a gente já fez essa explicação. Eu já expliquei para você passado simples, passado contínuo ou progressivo, e também já expliquei sobre o passado perfeito. Essa aula é para a gente poder pegar esses três tempos verbais, perceber eles em conjunto, como é que ficam eles na frase, tem até um exemplo que eu trouxe aqui, aqui utilizando esses três tempos verbais, tem atividade também para poder você deixar claro isso daí, você não ter mais dúvidas sobre quando usar um, quando usar outro, e entender como que um se conecta com o outro, porque é, parece dark isso aqui, o começo é o fim, o fim é o começo, sei lá, alguma coisa assim. Então você precisa entender para tudo fazer sentido e você não ter mais nenhum tipo de dúvida, nem dificuldade com os tempos verbais no passado. Então bora começar a nossa aula, né gente? Lembrando também que você tem PDF e MP3 para você poder baixar, tá? Para você poder exercitar suas cacholas aí, né? Colocar sua mente a, a, a, a pra trabalhar, porque é aquilo que eu falo, né? A aprendizagem tem que ser ativa. Vamos dar uma olhada aí nessa frase que eu trouxe pra vocês. Olha só que legal isso daqui, olha. When I got in the helicopter, I was feeling so scared, I wondered if I had made a mistake. Então olha só que massa essa frase, né? A gente tem os Três tempos verbais que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar aqui nessa aula. Ó. I, got in. I got in. Então, deixa eu escrever aqui pra você, deixar claro. I got in é o nosso simple past. Lembrando que ele vem do verbo get, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom para caber todo mundo no mesmo lugar. Isso. Então, ó. I got in é simple past. Esse got vem do verbo get. Depois eu tenho I was feeling que é o nosso uh, past progressive ou past continuous, ok? E esse feeling vem do to feel, né? Ele tá no, no, no passado progressivo, no passado contínuo, aí ele ganha esse ING. Se você não sabe disso, né? Você precisa voltar essas aulas, o passado progressivo, passado simples, para você poder entender, porque agora as pecinhas se encaixam, quebra-cabeça se encaixa. E aí é o que eu falo, avançado não é difícil, o problema é que ele vai juntar tudo aquilo que você já viu. Se você não dominou essas aulas anteriores, agora você sente dificuldade mesmo. E depois eu tenho, I had made, que é o nosso past perfect. E aí tem o nosso made, que vem do verbo make. Então deixa eu explicar para vocês essa frase, para você entender essa sequência de ações. Tudo isso aqui está no passado. Para você entender essa sequência de ação e entender como que você utiliza isso no seu dia. Tudo bem, eu sei como é que eu uso, mas como é que eu falo isso em, né, pensando em inglês, quando eu estiver me comunicando em inglês? Então, é isso que eu quero trazer para você nessa aula. Ó. When I got in the helicopter. Então, quando eu entrei no helicóptero, né, esse got em pode ser consistente de entrar ou chegar, quando eu entrei no helicóptero, I was, I was feeling so scared. Eu estava sentindo tanto medo que eu imaginei, I wondered if I had made a mistake, que eu imaginei se eu tinha feito, se eu tinha feito um erro, se eu tinha cometido um erro, né, fazer uma tradução mais bonitinha, mais natural o português, se eu tinha feito um erro. Então, qual é a sequência de ação? Então, ele, a pessoa chega no helicóptero, e quando ela chega no helicóptero, ela está sentindo medo. Então, esse esse passado progressivo, a was feeling, ele dá essa ideia de uma ação que está acontecendo. No caso, foi no passado, ele estava sentindo medo no decorrer daquela ação que ele entrou no helicóptero. Então, ele estava sentindo medo um pouquinho antes e estava sentindo medo no momento que ele entra dentro do helicóptero. Então, percebe que esse passado progressivo é para falar de uma coisa que estava acontecendo em determinado ponto do tempo. Qual é o, o ponto desse tempo? Quando ele entra no helicóptero. Entrou no helicóptero, ele está se sentindo com medo. Importante isso, memoriza isso. Aí depois ele fala que ele imaginou se ele tinha feito um erro, se ele tinha cometido um erro. Então, essa é a ação mais antiga de todo, o Past Perfect. Se ele cometeu um erro, esse, essa ação é a mais antiga. Qual foi esse erro que ele, que ele quer dizer? É o erro dele decidir entrar no helicóptero. Então, é, ele decide entrar no helicóptero. Ele entra no helicóptero, a nossa segunda ação. E aí é quando ele entra no, no helicóptero, enquanto ele entra no helicóptero, do lado aqui tem uma outra ação acontecendo, que é o quê? Sentir medo. Consegue ver essa sequência? Vou, vou ficar de lado para vocês entenderem o que eu quero falar. A ação mais antiga. Ele tomou uma decisão. A decisão foi o quê? Entrar no helicóptero, voar de helicóptero. Então essa é a nossa ação mais antiga. Imagine que, imagine que aqui é uma linha do tempo. Essa é a ação mais antiga. Eu decidi entrar no helicóptero. Decidi entrar no helicóptero. Eu entro no helicóptero, é a minha segunda ação. Eu entrei no helicóptero, o que, que acontece? Eu estou sentindo medo. Eu tenho uma ação do lado que acontece ao mesmo tempo que essa que acontece. Então, essa aqui, eu entrei no helicóptero sentindo medo. Então, são duas ações que acontecem paralelas e essa minha ação aqui é a mais antiga. Então, essa aqui é a melhor explicação possível para você poder entender como que eu construo uma frase com esses três tempos verbais no passado. É só você memorizar o quê? Qual é a minha ação mais antiga? Qual é a minha ação posterior, minha ação é, é, posterior seguinte a essa ação mais antiga, que no caso é entrar no helicóptero e como você estava se sentindo ou se tinha alguma coisa acontecendo quando você estava entrando no helicóptero. Gente, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma série de exercícios aqui para você poder entender, internalizar isso mesmo. Se é a primeira vez que você está vendo, ouvindo falar sobre Pass Perfect, é normal, né? Dá uma travadinha. Então, just relax. Se você acha difícil, é, trabalhe sua mente aí, porque tudo no início ele tem um desafio maior. Se você nunca viu o Pass Perfect, é super normal você achar um pouquinho mais difícil. Mas é com a prática, é com estudo, é com treino, que isso vai, né, vai ficando mais fácil para você. Então, tem que praticar, tem que treinar. Não é fechar a aula e, ah, isso é muito difícil. Não, continua assistindo, faz exercício, depois volta, volta o passado simples, volta passado contínuo, as aulas né, que estão aqui no meu canal. Faz aquelas aulas de novo, depois volta pra cá, é assim que a gente aprende, entende? Você tem que ter essa, esse, essa proatividade, essa iniciativa. Mas bora continuar que a gente tem mais coisas para fazer aqui. Então eu trouxe aqui essa frase, ó. Simple past, nessa... deixa eu colocar o mouse aqui. Acompanha o mouse aí, ó. Simple past. When I got on the airplane. Quando eu entrei no avião, passado progressivo, uma ação que estava acontecendo no mesmo momento que eu entrei no avião. Qual foi essa ação? I was feeling scared. Quando eu entrei no avião, eu estava sentindo medo, ou eu estava com medo. Então, quando eu entrei no avião, eu estava sentindo medo. Observa que o passado progressivo está acontecendo no mesmo momento daquela ação no passado simples. Bora analisar, então, em Past Perfect. Ó. I'd never traveled outside the States before. Eu nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos antes. Ou seja, né? você está falando que isso aí é a coisa mais antiga. Talvez você está falando assim, de uma viagem que você fez, né? igual na nossa aula passada a gente falou do Equador, que ele nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos antes de ir para o Equador. Então, às vezes você está falando de uma série de coisas e aí você está querendo falar que isso é a coisa mais antiga. Não, eu nunca viajei, nunca tinha viajado para os Estados Unidos quando eu fui para tal lugar, exemplo, entende? Então, o Past Perfect é para sinalizar que é a nossa ação mais antiga de todas. Vamos dar uma olhada aqui no Think. Complete the rules. Então, The describes a completed action in the past. Então, qual desses tempos verbais aí é usado para descrever uma ação completa no passado? Pensa um pouquinho aí, bota minha resposta. Passado simples. Então, passado simples ele é usado para você falar de uma coisa que aconteceu no passado, concluiu, foi resolvido, acabou, aconteceu. Ah, Fulano morreu. Então, morreu, pronto, ação concluída. Nossa, eu fiquei meio dark agora, né? Enfim, é só um exemplo para você poder entender que. Aconteceu, acabou, entende? Então passado simples normalmente ele é usado com essa ideia de que é uma ação pontual que aconteceu só ali naquele momento. Ó, o próximo. The, tananã, describes a continuous action in the past. Qual é o tempo verbal que descreve uma ação contínua no passado? É o nosso past progressive. Passado progressivo ou contínuo. E por último. The, tananã, describes a past action that happened before... Another pass action. Então, qual é o tempo verbal que descreve uma ação no passado que aconteceu antes de uma outra ação? Qual é o, a, a, o tempo verbal mais antigo de todos? Past Perfect. Gente, então, bora treinar um pouquinho, porque é o que eu falei. Você tem que treinar, senão vocês não conseguem assimilar todo o conteúdo. Então, aqui você vai ter sete frases. Você tem esses espaços em branco. E aqui no final, você tem o verbo. Na sua forma básica, o verbo não está conjugado. Então você vai ter que completar essas sentenças usando o, a forma correta do passado. Qual desses três verbos aí que a gente estudou é o correto para colocar aqui nessa frase? Então você tem que analisar a frase, observar se é passado progressivo, se é simples, se é perfeito... Pra, então, você construir a frase de forma correta, lembrando que você tem que conjugar esse verbo, né? Então, se for progressivo, ing, se for simples, aquela regrinha do simples, ou se for irregular, se for perfeito, tem que colocar o heads. Ou eu não sei se tem notes aqui, tem um notes que tem negativa também, tá? Então, fica ligado que pode ter frases negativas também, e aí, se for perfeito, tem que colocar o had depois o verbo seguinte na sua, na sua forma de particípio. Então dê pause nessa aula, pega leve, faz, exercita sua mente aí para você poder assimilar esse conteúdo. Então só volta da Play quando você terminar de fazer essas atividades aqui. Então vamos lá, hein? acreditando que você está fortalecendo nossa parceria aí, que eu mando a coisa para você, a atividade para você você faz, vamos fazer a correção aqui. Vamos analisar então, a gente sempre começa as frases analisando. O que está que acontecendo nessa frase? Vamos olhar um aqui, ó. We, ta -na -na, in our boats when we saw the dolphins. Então, nós, sail, é navegar, né? Nós navegamos, estávamos navegando, nós tínhamos navegado no nosso barco quando nós vimos os golfinhos. O que, que faz mais sentido aqui, gente? O que faz mais sentido é que enquanto a gente estava navegando, quando a gente estava navegando, a gente viu o golfinho. Então, eu, são duas ações que aconteceram ao mesmo tempo. Estávamos navegando, nós olhamos e vimos o golfinho. Então, a gente sabe que é o nosso past progressive. Past progressive é o verbo de subir no passado. Então, o verbo de subir é o were. Eu não vou ficar explicando tudo isso daqui porque eu já falei. Eu já tenho todas as aulas gravadas aqui. Você não pode fazer a aula de avançado se você ainda não dominou o básico intermediário. Então, eu não vou explicar. Eu vou focar em realmente quem está no avançado. E já sabe que passado do verbo de subir é o was or were. Se eu estou falando o we, então é o were. Beleza? Bora continuar então. Depois, número dois. Ó. I had a big meal... After I, -na -na, I work out at the gym. Então, do é o verbo que eu vou utilizar. Então, gente, aqui eu tenho, se você observar, são duas frases em uma, né? Então, eu falo, I had a big meal. Eu, eu comi uma grande refeição, né? Eu posso traduzir dessa forma. Então, se eu comi, é minha, meu simple past. E aí, depois eu tenho after. Então, depois... Então, observa que ele comeu depois que ele fez alguma coisa. Ou seja, se foi depois que ele fez alguma coisa, essa ação que foi antes... É a minha ação mais antiga. Então, a ação mais antiga é malhar na academia, né? Então, fica head down. Depois que eu fiz um workout na academia. Depois que eu fiz o meu treino, né? posso traduzir dessa forma. Então, eu comi uma grande refeição depois que eu malhei na academia. Então, ou depois que eu tinha malhado, né? Mas lembra que essa coisa de tradução que eu até falei na aula anterior é pra fazer mais sentido em português. Então, é, eu tinha malhado ou eu malhei? Qual que faz mais sentido em português? Aqui para mim fez mais sentido depois que eu malhei. Para mim é o que faz sentido. Então eu traduzo dessa forma. Ó, número 3. We turned on this last month. Nós, o aqui eu sei que é o buy, né? Então nós compramos, nós tínhamos comprado nós estávamos comprando, observe que eu não tenho nada, nada nessa frase, que nenhuma outra situação, nenhuma partícula de tempo. Eu tenho last month, normalmente, quando eu tenho um, uma partícula de tempo, assim, determinando o momento, eu falei que não tinha, mas tem esse last month, ele é uma partícula de tempo, ele está determinando que tal coisa aconteceu no passado. Então, todas as vezes que eu tenho essa partícula de tempo determinando, uh, por exemplo, yesterday, last year... Last week, eu já sei que é passado simples. Então, como é que fica? We bought. O buy é irregular, então ele vira we bought. Então, nós compramos este carro mês passado. Last month, partícula de tempo, que define um momento do passado que aconteceu. Se definir um momento do passado que aconteceu, passado simples. Eu falo isso na aula de passado simples, hein? Não assistiu? Corre lá e assiste. Número 4. My brother, to Brazil three years ago. Então, move... É de mudar, né? Não, então meu irmão se mudou para o Brasil três anos atrás. Então, mais uma vez, eu tenho uma partícula de tempo. Three years ago, três anos atrás. Eu tô falando um momento do tempo. Quando isso aconteceu, todas as vezes que eu tô falando quando isso aconteceu é passado simples, gente. Então, move it. Número 5: The family turned on vacation last year. E aqui eu sei que é not go. Então, é uma frase na negação. Mais uma vez, eu tenho partido do tempo. Last year, eu estou falando quando isso aconteceu, ou melhor, quando não aconteceu, né? Então, se eu estou falando quando isso aconteceu ou não aconteceu, passado simples. Então, como é negativo, fica didn't, didn't go. Ó, oh, número 6. When Sarah her art diploma, she applied for a job as an art teacher. Então, quando Sara completou o seu diploma de artes, ela aplicou. Né, para uma, um trabalho como é, professora de arte, ela se candidatou, desculpa, applied for, ela se candidatou. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui uma frase grande, mas se você for analisar, são duas frases dentro de uma. Então, quando Sarah, ta, nanã, she applied for, duas ações no passado. Então, ela, ela se candidatou. Então, ela se candidatou, aconteceu depois de uma outra ação. Qual foi a ação Primeira, foi ela concluir, complete, né, completou, concluiu o seu diploma de arte. Então, eu sei que esse Complete, ele é o meu past Perfect, porque foi minha ação é, é, passado mais antiga. Então, ela terminou a faculdade, depois que ela terminou a faculdade, ela se candidatou a uma vaga de emprego como professora de arte. Então, percebe essa sequência? Terminou a faculdade, depois que termina a faculdade, ela se candidata uma vaga de emprego. Número 7. Jake outside the bank when he saw the robbery. stand. Né? O é verbo que eu vou utilizar. Então, ó. Jake... Es, es, stand no caso, é esperar, né? Jake esperou, esperava, tinha esperado, estava esperando fora do banco quando ele viu o, o bandido, o ladrão. O que, que faz mais sentido pra mim aí? Pra você também. Né? Jake estava esperando passado contínuo. Então, são duas coisas que aconteceram. Então, ele, ele estava esperando quando ele viu o bandido, o ladrão, percebe? Então, ele estava esperando uma ação que estava acontecendo, ele estava lá parado, por mais que não seja uma ação, né, você ficar parado, mas ele é considerado uma ação. Então, ele estava lá parado esperando quando ele viu o bandido. Então, são duas ações que estavam acontecendo simultaneamente. Então, gente, é isso, assim, tem que analisar as frases, se você está fazendo um teste por oficiência, se você está fazendo alguma prova na escola, na faculdade, não sei. Tem que analisar a frase, tem que ter calma, observar é, o que, que essa frase quer dizer, qual é o tempo verbal da porque às vezes tem uma frase, e aí lá naquela frase já tem algum, alguns verbos nessa frase. Então, se você consegue analisar quais são os verbos, qual é o tempo verbal desses verbos, você consegue perceber que aquilo ali é tal tempo verbal, progressivo, perfeito, enfim, é um trabalho de análise. Eu falo muito assim, que quem estuda gramática, que é o nosso objetivo nesse, nesse curso aqui que a gente está fazendo, você tem que ser analista, você tem que parar, analisar a frase, observar, pensar, para você poder achar a resposta correta. Então, assim, a bola agora está com você, baixa o PDF, baixa o MP3, faz as atividades, ficou na dúvida, assiste tudo de novo desde a nossa primeira aula de passado perfeito. Eu recomendo também você assistir a aula de passado simples, passar, é, é present perfect e past progressive. Assiste tudo sobre o passado, volta e faz uma maratona gigante aqui também desses outros dessas outras três aulas aqui de past perfect, porque é para você fortalecer o seu aprendizado. Beleza, gente? Então é isso. lembre-se de não esquecer de se lembrar de se inscrever no canal se você não está inscrito. Estou contando com vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.